Eu me chamo David Zanetti, eu sou um dos consultores da Promob Soluções. Né? É, a Promota já existe há praticamente 10 anos, nós né? estaremos completando 10 anos esse ano, né? e nesses 10 anos a gente aprendeu muita coisa né? e a gente vem, de alguma forma, ajudando as organizações que desejam né? ou é, melhorar né? é, a sua produtividade, a qualidade dos seus produtos, né? ou muitas vezes, né, o que acontece mais recentemente, fazer né, a implantação, né, de uma série de, de, de, de, de práticas ágeis a fim de modificar a sua cultura interna é, e assim, obviamente, atingir melhores índices de produtividade, qualidade de produtos, de motivação da equipe, etc. Tá? Ah, eu sou mestre pelo RJ, né, também sou certificado pelo PSM, PSPO, né, que são os OJAR, eu dei falar dessas reciclazinhas, mas como o mercado pede, a gente tem que colocar. Né, e a gente também está é, fazendo toda a parte de formação de Kanban, né, que é também né, uma tecnologia é, bem próxima aí do, das culturas ágeis. Né? Ah, e futuramente vou botar, vou acrescentar aqui embaixo também um, um black belt aqui, que acho que da Promove só faltaria o mesmo. Tá? <risos> ok? Já trabalhei com desenvolvimento, C-Sharp.net. É tá? ah, e nesse tempo de Promove a gente vem é, trabalhando junto com as empresas para. É, implantar né, boas práticas relacionadas com é, desenvolvimento de software né, e também para motivação das equipes. Tá? Bom, como provavelmente a gente tem uma, um público diversificado, eu vou fazer uma, passar um slide bem rápido né, sobre né, é, contextualizar né, onde que a gente está. A gente está falando, obviamente, da metodologia Scrum, a gente está falando né, de uma metodologia de gerenciamento ágil, né? onde, basicamente, a gente tem né, esse framework que resume o Scrum. Né? Tudo é, acontece em cima de um Product Backlog, que é né, um, um, um conjunto de tarefas, um conjunto de itens que a gente precisa trabalhar para entregar né, um produto viável para o cliente. Né? É, e a figura que cuida desse Product Backlog né, é exatamente o Product tal, que é aquele cara que é o um alvo do nosso, do nosso webinar. Tá e aí, então, a gente começa, então, o ciclo Scrum, né, onde tudo começa com o Sprint Plane, no Sprint Plane a gente seleciona parte daquilo que o time vai desenvolver, né, vai colocar na Sprint, né, é, e que, obviamente, se torna o um Sprint Backlog, e aí a gente, então, executa, né, entra numa, numa, na fase de execução do Sprint, onde, onde o time vai consumir né, o Product Backlog para gerar um incremento viável, né, um incremento pronto, que pode ser validado, pelo próprio Towner e, eventualmente, por stakeholders que sejam relevantes, né? pessoas que sejam interessadas naquele produto, ao final dessa sprint. E, durante a sprint, a gente tem aí as cerimônias diversas, como, por exemplo, a Daily Scrum, que são as reuniões diárias, e, no final, a Sprint Review, também chamado de demo, e a retrospectiva, certo? Mas, muito bem, para que esse ciclo funcione bem, é muito importante, né, para que esse ciclo realmente funcione, atinja aquilo que é um dos objetivos principais da agilidade, que é o quê? É focar na entrega de valor para o cliente. É muito importante que o Product Owner seja um Product Owner é, completo né? e também que esse cara consiga gerar, né? consiga é, é, colocar no Product Backlog aquilo que realmente importa para os stakeholders, é, aquilo que vai, de fato, agregar valor para o produto é, no final. Certo? Ah, muita gente entende, como eu tinha dito, né, que o Scrum Master é um gerente de projetos, pelo amor de Deus, não é. Tá? O Scrum Master, ele é um facilitador, ele é um agile coach. Certo? O Scrum Master, ele é aquele cara que vai, de alguma forma, fazer com que o time viva os valores e os princípios é, do método de Scrum ou da agilidade como um todo. E o time, né, é a galera que vai, então, consumir, né, aquilo que. É, foi planejado que vai gerar né, é, algo que agregue valor para o nosso é, cliente ou usuário no final da conta. Ok? Muito bem. Então, feita essa, essa breve é, explanação do Scrum, quem achar que precisa, poxa, tem material para caramba no Scrum por aí, pode pegar os artigos da Promove, pode pegar o Scrum Guide que está na internet é, de graça, tem uma série de livros, tem uma série de treinamentos que podem ser, pode ser realizados para para isso daí, tá? Muito bem. Ah, para a gente começar a falar sobre o que, que é o papel né, do, product, do Product Owner, né, é, inter, é interessante a gente fazer um paralelo entre né, o mindset de projeto e o mindset de produto. Né? É, a gente que trabalha com TI, principalmente fábricas de software, está muito acostumado ainda com o mindset de projeto, ou seja, eu tenho gente de projeto que vai pegar uma iniciativa onde a gente tem que desenvolver um produto ou um serviço, né? vamos planejar essa, esse desenvolvimento, vamos monitorar o acontecimento desse desenvolvimento e se tudo ocorrer bem, a gente vai chegar no final dessa iniciativa e vai conseguir, então, gerar um, um terminal projeto é, dentro do prazo, certo? Muito bem. Olha que interessante essa pergunta. Né? É possível a gente entregar um projeto dentro do prazo dentro do orçamento inicial, né, aquilo que a gente planejou de, de, de orçamento, né, e atender a todo o escopo que estava acordado com o cliente lá no início, aquele que a gente fez aquele levantamento todo, né, e ele assinou uma proposta, um contrato, onde escopo, todo, todos os requisitos que a gente é, tinha é, entendido no início, né, e ainda assim, não ter sucesso ou seja chegamos né? percorremos todo o caminho de gestão de projetos teoricamente tendo sucesso em todas as disciplinas de gestão de projetos, né? aquelas que a gente já conhece bem lá do PMI, mas ainda assim é possível então a gente não ter sucesso né provavelmente alguns de vocês ou talvez até todos devem ter dito sim né como por que, que a gente é, pode, apesar de ter todo o planejamento certinho, ter executado tudo direitinho, ainda chegar no final e não ter sucesso no nosso emprego. Tá? Basicamente, né, isso ocorre porque a gente continua, né, nós como gente de projeto, continuamos com um mindset de projeto. Tá? O mindset de projeto, ele basicamente estabelece que se a gente consegue planejar, entregar no escopo, dentro do prazo e dentro do custo, atingimos o nosso objetivo como bons gerentes de projeto. Ou seja, o sucesso ele foca no projeto. Ou seja, o sucesso do projeto é conseguir né, terminar dentro dos parâmetros que foram estabelecidos desde o início. Né? Ou seja, eu estou trabalhando com uma aderência ao processo. certo? Se eu concluir o meu processo de trabalho corretamente, então eu tenho sucesso. Só que aí é que entra uma variável que muitas vezes é uma variável é, difícil de controlar, que é o cliente, né? É, parte, às vezes, de uma premissa no desenvolvimento de software que nós somos capazes de entender completamente as necessidades e, principalmente, as expectativas de um potencial cliente em relação a um determinado produto, né? É, logo no início do projeto. Né? E quem já trabalhou com desenvolvimento, principalmente Desenvolvimento de um novo produto, de uma nova funcionalidade, de uma nova feature, pode perceber, né, provavelmente tem esse relato, de que, na verdade, a gente nasce com uma ideia geral, né, mas essa ideia geral ela vai evoluir conforme a gente caminha no desenvolvimento. Certo? Ou seja, a gente vai aprendendo, junto com o nosso cliente usuário, sobre o que deve ser o software de fato. Certo? E aí, então, é que a gente passa... Né, na verdade, o que propõe agilidade, né, de certa forma, é que a gente troque um pouco esse mindset de projeto e passe a pensar no mindset de produto. Né? O que é o meu produto? O que, é que vai agregar valor ao meu cliente daquilo que eu vou entregar? Certo? E aí, nesse caso, então, o sucesso passa a ser dirigido... né? pelas métricas de negócio, né? Então, por exemplo, né? É, adoção do produto pelos usuários, né? Receita vinda de um determinado produto, é, é, orçamento é, é, salvo dentro do, do produto por coisas não desenvolvidas que eventualmente não agregariam valor para cliente. Ou seja, o nosso foco passa a ser né, na entrega de valor, na entrega de um produto que, de fato, né? Tenha valor para o cliente. Né? E como é que a gente consegue fazer né, um produto que de fato agrega valor para o cliente? Desenvolvendo aos poucos e principalmente realizando validações frequentes. Ou seja, é mais ou menos a ideia né, que se tem aí por trás, por exemplo, de uma MVP. Você liberar o mínimo viável para que o teu cliente ou o usuário possa validar e te dar um feedback sobre aquilo que você fez, se aquilo está adequado ou não, certo? E aí, sim, provavelmente a gente vai conseguir né, chegar é, no final de projetos e aí, então, ter sucesso, não só no projeto, mas também no produto, ok? Muito bem. Então, uh, de certa forma, os métodos ágeis, né, eles devem encarar, né, quem está afim de implementar métodos ágeis, deve encarar o produto não, né, não como um gerente de projeto, nem um uma pessoa do time que vai desenvolver. Não. O Product Owner, ele, na verdade, ele é um agile product manager. O que, que é um agile product manager? Ou seja, ele é um gerente de produto que tem né uma visão estratégica sobre aquele produto. Ele é o dono daquele produto. Ele sabe o que, que aquele produto faz. Ele sabe que valor agregado aquele produto entrega para o meu usuário, certo? E, principalmente, ele vai, é, a partir de uma ideia de visão geral da organização, né, que vai se dirimindo né, em, em etapas operacionais até chegar no nosso planejamento de sprints, entender o que deve ser feito, né, o que deve ser implementado para esse produto né, que vai trazer valor agregado para o cliente. Então, né, o Product Owner ele é o cara que tem a visão da organização, ou seja ele entende os objetivos estratégicos da organização, ele entende a estratégia de negócio da organização, né, como a organização espera obter né, retorno através do desenvolvimento e manutenção é, evolutiva de um determinado produto. Né. Ele vai ter a visão do produto, ou seja, o que é aquele produto, que usuários ele, ele, ele, ele abarca, né, qual é o futuro, qual é o ciclo de vida daquele produto. Né. E aí sim ele é capaz, então, de, de traçar uma estratégia de é, desenvolvimento e manutenção, sustentação evolutiva daquele produto e a gente, aí, então, encaixa isso dentro das sprints. Né? Ou seja, a gente pode ter, por exemplo, um planejamento de releases, onde a gente planeja diversas entregas, onde em cada entrega a gente vai fazer uma liberação para o usuário final é, é, que vai, então, poder é, dispor desse produto para validar no seu ambiente real. Né? Uma coisa importante de colocar e que muitas vezes a gente confunde, né? É, quando a gente fala que no final de um sprint a gente tem uma entrega, a entrega é de um incremento, não é necessariamente uma release. A gente pode é, executar várias releases para gerar uma... A gente pode executar várias sprints para gerar uma release é, potencialmente entregável do produto. Ok? Uh, muito bem. Então, é, vejam que o papel do Product Owner é muito mais do que se é simplesmente alguém que leva e traz informação, que faz coleta de informações junto com o nosso cliente usuário, tá? Então, quais são as responsabilidades de um Product Manager, tá? Analisar a indústria concorrente, definir a estratégia do produto, maximizar a receita e o ROI que vem desse produto, né? Fazer o planejamento de releases, identificar clientes e suas necessidades, né? É, fazer uma previsão e uma análise de viabilidade se aquele produto vai poder ser liberado quando é necessário. Então, se ele é um produto viável para o mercado de fato, né? criar um case de negócio, né? fazer o um planejamento estratégico daquele produto, identificar requisitos, ou seja, ele é alguém que vai ter a, a responsabilidade de identificar requisitos que vão ser adicionados a esse produto. Ok? Ok. Ah, criar roadmaps de implantação, né, execução de releases, auditoria de resultados, enfim, ah, tem uma série de coisas né, que esse product faz que é, muitas vezes vão além do que se imagina. Ele, de fato, é além de um, de um, de um analista de requisitos, ele é além de, um, de, um, de alguém que vai priorizar e colocar itens no backlog. Ele tem que, de forma proativa, alimentar esse backlog também. Tá? Uh, então, o Product Owner é aquele cara que geralmente tem a visão do produto, né? ou seja, ele entende né, a longo prazo qual é o destino daquele produto e através de toda a comunicação, né, junto com os interessados quando eu digo interessados usuários alta direção quem quer que eventualmente esteja interessado naquele produto tá ele faz comunicação com o time de desenvolvimento com o super master tudo isso gera uma série de né itens de backlog ou seja coisas ideias etc que ah, vão surgindo né e aí então ele também junto com o time ou junto com quem quem tem conhecimento do produto vai fazer né, toda uma análise de risco de se aquilo é, é, deve ou não ser implementado o produto. E aí a gente entra nesse funil. Né? Ou seja, a gente vai fazer uma análise de riscos de negócio, riscos sociais, riscos tecnológicos, faz uma avaliação de custo e cronograma para entregar, para daí sim né, saber se a gente deve descartar aquela potencial ideia do produto, ou então se a gente deve colocá-la no pipeline para desenvolvimento junto com o time de desenvolvimento. E o time, então, né? Faz o seu desenvolvimento, gera os seus incrementos e esses incrementos voltam né, de forma frequente né, para os stakeholders, né, para os interessados, para que esses então façam uma validação né, é, se aqueles incrementos estão atendendo ou não as suas necessidades. Né. E obviamente né, isso é um ciclo contínuo, através das entregas os stakeholders fazem feedback, gera-se novas ideias Obtém tem sinal de visão do produto e continua o ciclo né, até que a gente chegue em uma e eventualmente chegue a descontinuidade do produto. Ok? Muito bem. Uh, eu gosto muito né, dessa uh, imagem aqui que exemplifica bem o que, que realmente a gente espera que seja um Product Owner. né Uh, veja nessa escala que interessante né? É, qualquer coisa que seja a, é, abaixo de um analista a gente não pode dizer que é um product owner né? é, o product owner ele, a gente começa a formar um product owner através de, de um cara que é um analista, um analista de requisitos alguém que faz um entendimento de necessidades e expectativas é, junto ao cliente né? uh, agora esse analista de alguma forma tem que ser um proxy para poder passar nessas né, informações para a equipe que vai fazer o desenvolvimento, ou seja, ele precisa ter a capacidade de explicar para essa equipe né, é, é, o que que é, o que são os requisitos e como que eles devem ser feitos para atender as necessidades dos usuários, certo? E conforme a gente vai subindo nessa escala, ou seja, ele é um analista de negócio, ele já começa a entender o negócio, né, ele começa a entender... É, é, é, as regras de negócio, começa a entender como o produto afeta o mercado, seus usuários, etc. E a gente, então, vai subindo de escala até chegar né, a um mini-CEO. Ou seja, o Product Owner vira realmente um CEO daquele produto. Ele é capaz de explicar para qualquer um qual é o valor agregado. Ele é capaz, inclusive, de prever potenciais funcionalidades que poderão agregar valor futuramente aos usuários. Ou seja, a gente passa de uma, é, de uma análise Reativa, onde a gente escuta, né, do nosso cliente o que que é necessário, tá? E vamos passar a ser proativos no sentido de já prever, né, o que que esse produto pode ter e que o demanda, que o mercado poderá demandar no futuro, tá? Aqui me passou uma pergunta aqui da Sandra, né? Então não existe diferença entre o conceito de product owner e product manager, tá? Na verdade o product owner é um product manager. É, ou seja, é, é, é alguém que você vai evoluir Exatamente o que eu estou colocando nesse slide né? Ou seja, você vai evoluir né, essa pessoa Até que ele se torne um mini-CEO Um Product Manager do produto alguém okay? que vai fazer a gestão do produto como um todo Certo? Então são níveis de Product Owner que a gente tem né, E que a gente espera que chegue até o, o, o nível de CEO do produto Ok, Sandra? Mas em suma, né, a gente espera que um Product Owner se torne um Product Manager. Ok? Muito bem. Uh, aí sempre, essa pergunta também a gente recebe bastante, né? Quando a gente está fazendo treinamento de equipes, etc. Eu estou exatamente num case agora, em uma empresa grande em São Paulo, onde, onde se fez exatamente esse questionamento, né? Será que um Product Owner deve ser uma pessoa técnica, Né? É, muita gente, provavelmente, quando, quando, quando avalia né, essa questão de, ah, não, ele tem que ter um conhecimento do, do negócio, etc., isso já cheira para gente de alguém que é, seja mais alto nível, para alguém que esteja trabalhando num, num, num âmbito estratégico, etc. Né? É, mas, o né, que, que a gente poderia dizer, por exemplo, né, desses product owners aqui? Eles são técnicos? Com certeza, todos vocês conhecem, né? São excelentes product owners, né? são técnicos, né? Alguns deles participaram, inclusive, do desenvolvimento dos seus próprios produtos, ou participam ainda, né? Mas além deles serem técnicos, eles têm um conhecimento fortíssimo, né?, sobre o negócio onde está encaixado o seu produto. Certo? Então essa é uma sacada é, bem importante quando a gente está falando de Product Owners. Né? É, óbvio que não é uma obrigatoriedade, a gente não quer criar aqui é, regras prescritivas de quem pode ser um Product Owner ou não, certo? Mas um Product Owner né, é aquele cara que tem né, uma cabeça que vai além do técnico, mas que também tem uma cabeça técnica. Por quê? Porque ele vai precisar Trabalhar junto com o um time de desenvolvimento. Ele vai precisar fazer com que esse time de desenvolvimento é, entenda o que é para ser feito. Entenda o objetivo. E a gente sabe que aquela coisa, né? De antigamente, de você é, escrever toda uma especificação de requisito detalhada e passar para frente, né? Passar para uma equipe, sem que haja esse contato humano, sem que haja essa, esse reconhecimento né, pessoal, Pode não dar certo. Na verdade, grande parte das vezes não dá certo. Né? Vira aquela velha brincadeira do telefone sem fio. né? É, e aí chega naquela imagenzinha clássica das arvorezinhas né, de software, onde a gente tem em cada etapa né, o que, que cada um entendeu e cada um entendeu de forma diferente. Né? É, um product owner é aquele cara que vai estar é, também junto com o time de desenvolvimento, explicando para que esse time de uh, explicando o, o que é necessário para que esse time de desenvolvimento entenda né, o que é para ser feito e faça aquilo que é, precisa ser feito. Okay? Muito bem. Olha que interessante essa, essa slide, né? ou seja, o que, que tem dentro da cabeça de um Product Manager né? e que se espera também que, que exista dentro da cabeça de um Product Owner. Ou seja, ele precisa ser um cara comunicativo. Né? Ou seja ele precisa ser um condutor do trabalho, ele precisa mostrar para a equipe a ordem que as coisas precisam ser feitas para que a gente entregue aquilo que agrega valor para o cliente né, é, de forma... É, mais rápida né? além disso ele precisa ser um cara que é um motivador, ou seja ele cara, é um cara que tem que passar para o time a vontade de fazer com que aquele produto seja o melhor produto do mundo, ou seja, que venha revolucionar os seus usuários né? afinal de contas, né, o desenvolvimento de software só existe porque existem os usuários a gente sabe que às vezes eles, eles são, são difíceis, mas se, se eles não existirem a gente também não existe né ao mesmo tempo que ele precisa ser um diplomata, ou seja, alguém que negocia e coordena né, todas as necessidades de diferentes departamentos né, é, para uma determinada release. Né. Isso é um aspecto extremamente importante. Por quê? Porque muitas vezes o um produto, ele é um produto não só de uma parcela de usuários, mas de toda uma empresa, de toda um, um, uma gama de departamentos. Né. E às vezes a gente tem que fazer né, é, aquele papel de de mediador entre todo mundo que quer fazer alguma coisa, né? E às vezes, muitas vezes, os requisitos são conflitantes. Então, o product owner ele vai fazer esse trabalho de comunicação, vai fazer um trabalho de, de, de facilitação junto a todos, colocando aquilo que realmente importa é, para ser feito primeiro, aquilo que realmente vem agregar valor, tá? Ao mesmo tempo que esse product owner também precisa ser um engenheiro, ou seja, ele precisa ter um conhecimento técnico. É, mínimo, para poder discutir com a equipe, ele deve fazer o desenvolvimento é, de um determinado produto. Ok? Ah, ao mesmo tempo que ele também precisa ser um pouco de designer, ou seja, ajudar o time a pensar em como é, deve ser feito o desenvolvimento, e ao mesmo tempo ele deve ser um cara né, que entende do negócio né? Ou seja, que sabe é, é, avaliar o mercado, o que, que o mercado é, exige daquele produto, né? É, e ao mesmo tempo fazer a propaganda desse produto, né? fazer o, o, o, a amostragem do valor desse produto para é, potenciais usuários. Ok? Enfim, pessoal, em minhas breves, né? A gente tem um webinar, ele é, ele é um, um, um momento resumido, né? Esse é o papel do Product Owner, ou seja, é ser mais do que só um analista, certo? É ir além né, de apenas ser um proxy que faz um levantamento né, de requisitos né, e passa isso para a equipe de desenvolvimento. Né? Ou seja, ele é um cara que é proativo, ele vai além daquilo que é hoje um analista de requisitos, um analista de negócio. Ele é um cara que sabe vender o produto quando é necessário vender o produto, sabe discutir com o cliente, o usuário, sobre um determinado requisito, sobre como eventualmente bloquear esse usuário ou então fazendo um contraponto a esse usuário sobre um determinado requisito que pode não ser implementado, né? Já tive experiência de várias empresas onde a gente conseguiu atingir esse nível, né? Ou seja de um Product Owner tão experiente, tão profundo conhecedor do negócio, que ele pode dizer a um cliente, olha, não vamos fazer isso, porque isso é, pode, ser uma, pode, pode ocasionar uma vulnerabilidade no sistema, isso pode, eventualmente, estar infringindo uma determinada legislação, isso pode é, fazer essa modificação, fará com que na cadeia é, outras é, é, funcionalidades sejam afetadas, eventualmente a gente vai ter perda nessas funcionalidades, certo? Enfim, ele é um cara que é, é tanto um cara de negócio quanto um cara técnico, ok? Muito bem, então vamos ao segundo ponto, né, é, que eu acredito que alguns de vocês estejam interessados, né? só para fazer um, um entendimento básico de como que a gente se torna um Product Owner certificado. Primeiro, muito importante, né? ter certificação não significa ter conhecimento, certo? Isso é extremamente importante, certo? Praticar os conceitos e princípios da agilidade é aquilo que vai trazer é, experiência prática, é aquilo que vai trazer conhecimento de fato é, é, para os usuários, etc. Fazer treinamentos, fazer, participar de webinars como esse que vocês estão participando, tudo isso agrega conhecimento para a gente. Mas, obviamente, o mercado muitas vezes exige um pouco mais do que isso. Né? Exige que você comprove essa sua experiência é, em relação a uma determinada metodologia, uma determinada forma de gestão, como por exemplo a gestão mágica, tá? então, para isso, né, a gente tem uma série de players no mercado que disponibilizam todo um caminho de certificações né, não só de product owners, mas também certificações de Scrum master de time de desenvolvimento de, de agile manager de, enfim de uma série de, de, de papéis aí relacionados com Uh, um mundo ágil, tá? Em relação ao né, quando a gente está falando exatamente de Scrum, né? uh, os três mais conhecidos, eu diria até os dois mais conhecidos, seriam Scrum.org e a Scrum Alliance, tá? E hoje tu também tem a SQL da Jail, que é a, a dona do Safe, que também está ganhando bastante é, mercado aí. E existem algumas outras né, que é, surgiram, né, mas que tem um pouco, um pouco menos de... É, reconhecimento, tá? Vamos falar dessas três aqui, né? Uh, a Scrum.org, ela né, no, no quesito Product Owner, ela, ela tem basicamente duas certificações, que é o PSPO1, né, o Professional Scrum Product Owner 1 e o Professional Scrum Product Owner 2, certo? Algumas questões importantes para quem quer seguir na linha da Scrum.org, tá? Você não é obrigado a fazer os cursos, né? Oficiais né, de Scrum, é, por agente da Scrum.org no Brasil. Não, não, ser, não ser obrigado não significa não ser recomendado. Certo? Óbvio que geralmente essas empresas que são, são parceiras, são empresas que têm muito conhecimento prático, que podem agregar valor demais para quem faz o curso, e obviamente durante os cursos elas dão uma série de dicas né, sobre quem vai fazer o exame. Tá? É, em geral, quando você se inscreve num, num, num treinamento da Scrum.org você automaticamente ganha dois vouchers para fazer o exame ou seja, você tem duas tentativas para fazer o exame é, e passar a primeira tentativa tem que ser feita logo de cara na verdade o que eles querem é que você faça logo a tentativa para que você tenha uma ideia do quão próximo você está do entendimento ou não da, das práticas do Scrum Tá? Uh, se vocês entrarem no site da Scrum.org, ela mesma já disponibiliza um, um pequeno simulado onde você pode fazer testes básicos de conhecimento em relação ao framework do Scrum. Lá também você vai poder baixar o Scrum Guide. Né? É, e aí tem várias línguas, tem inglês, português, etc. Até que a tradução está muito boa. Tá? E o exame né que é feito é um exame online onde você precisa é, é, atingir um total de 85% de acertos né, em relação... Há uma base de 80 questões, certo? E uma coisa importante, é, que é o que, é, que, é, que é, tem, tem atraído muitas pessoas o a Org não existe aquela coisa de renovação. Se você foi lá, você fez o curso ou não fez o curso, mas fez o exame e passou, você vai ter esse selo é, para o resto da vida. Okay? Não existe a renovação. Beleza? Muito bem. Uh, em relação a Scrum Alliance, Tá? Scrum Alliance, ela tem um caminho um pouquinho diferente, ou seja, você vai fazer o primeiro o treinamento de CSPO, depois o Advanced CSPO e depois o Certified Scrum Professional Product Owner, né? que é o último nível aí é, de certificação da Scrum Alliance, tá? e a certificação... É, quando você está falando da linha da Scam Alliance, ela vem basicamente pela participação nos cursos. Então você participou dos cursos, né, obteve lá a presença mínima nos cursos, que, aliás, eu acho muito difícil não obter, dado que os cursos são muito bons, as pessoas sempre ficam até o então, final, né? É, você já vai é, automaticamente ser é, inserido na base de dados da Scrum Alliance como um é, Product Owner certificado. E você vai precisar renovar isso a cada dois anos. E aí você paga o um FII, se eu não me engano, são 100, 100, entre 100 e 200 dólares, eu não sei, não me lembro é, especificamente do valor, mas a cada dois anos você vai precisar é, fazer a renovação do seu, é, do seu, do seu certificado. tá é, Eles também tem um, um esquema parecido com o PMI, um esquema de pontos, etc., é, é, que eu, não, eu não, não, não vou saber dizer nesse momento se ele, se ele faz com que você não pague é, é, esse fim para renovação, mas até o momento a informação que eu, que eu pude obter que não, tá? tanto é que a gente tem pessoas aqui, eu mesmo já fui é, certificado Scrum Master pela Scrum Alliance e não renovei e aí fui então para o caminho da, da Scrum.org tá? então no caso da Scrum Alliance não tem prova tá? E para quem não conhece, existe também esse Scale da Jail, né, que é a, a, a dona do Safe, né, que a, é, é, basicamente o Safe ele não está mais falando né, de, de, do Scrum, ou seja, especificamente aplicado a uma única equipe, ele na verdade é uma ideia de escalar o Scrum organizacionalmente, Eu não sei se vocês já tiveram a, a curiosidade de assistir um vídeo muito interessante, é, o vídeo de cultura de engenharia de software no Spotify, é, quem não, quem não, não, não assistiu, recomendo fortemente procurar, é só botar no Google aí, é, Spotify Engineering Culture, o primeiro vídeo é o mais importante, e ele explica um pouco da, da metodologia utilizada pelo Spotify, né, os trends de release, etc., é, que de certa forma, é, são bem próximos do que se propõe o, o SAFE. Tá? Ah, então, na linha do Scale Agile, né, não, é, você vai precisar participar dos cursos e fazer exames, ou seja, os cursos vão te dar a, é, a, o conhecimento necessário, além também de te qualificar para realizar um determinado exame, que é um exame online, tá, onde você tem que acertar 35 de 45 questões uh, e tem uma renovação anual em relação uh, ao certificado. Ok? Então, assim, além dessas três linhas, existem uma série de outras linhas né, que você pode seguir, mas essas são as mais é, é, conhecidas, tá? Tô colocando, tô com uma perguntinha aqui. Uh, o curso da Scrum Alliance é presencial? Sim, o curso da Scrum Alliance é presencial. Existe uma série de players aí que dão esse curso presencialmente. Um dos que são, inclusive, de certa forma, somos parceiros, é a K21, é a K21... Ela, ela é aqui no Rio de Janeiro, ela dá o curso, mas existem outros também, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. É só entrar no site é, que você vai encontrar o, os treinamentos. É só, você, na verdade, você pode procurar pelo treinamento que você, quer, que você quer realizar, e ele já vai te indicar onde esse treinamento ocorre, quem é o aplicador, etc. Ok? Uh, a perguntinha da Sandra, né? Repetiu o nome do podcast. Na verdade, não é um podcast, é um vídeo mesmo, Sandra. É, basta você colocar no Google é, Spotify Engineering né? Culture ou Cultura de Engenharia do Spotify. Certo? É, o vídeo é do Spotify Labs. Esse vídeo é sensacional e eu recomendo fortemente a quem quer entender um pouco mais sobre. Uh, o escalamento da agilidade, né? E muito importante. Eu acho que o, o, uma das coisas também bem legais do vídeo é que ele deixa claro uma coisa que nós vamos aprendendo, fomos aprendendo ao longo do tempo. Porque na verdade a gente começa, né? Através de, de, de, de do segmento de algumas metodologias, mas é muito importante que a empresa se adeque também, né? ou seja, ela vai fazer adaptações para que ela coloque a sua cultura dentro da metodologia e não siga um processo prescritivo unicamente. Né? O Scrum, a gente sabe que não, não, não podemos nem falar com os agilistas de plantão, né? mas ele é, um, ele é um processo, ele é prescritivo, né? ele, ele é uma revolução na empresa. Né? É legal você tomar esse, esses frameworks como base, mas é, é, é entender também de que você precisa adequar isso à cultura da organização. Ok, pessoal? Muito bem, mais alguma dúvida? Com alguma coisa aí pendente? Conseguir passar um pouquinho do recado sobre o que é o papel do Product né? Uh, uma notíciazinha aí que a gente quer aproveitar para colocar. A gente em breve vai estar tá lançando aí, a, a nossa plataforma de EAD, tá? onde provavelmente vão existir vários cursos, inclusive, uma das primeiras, um dos primeiros cursos é o, o, a trilha ágil, um Scrum, onde a gente quer sair um pouco do, do lugar comum e ir um pouco além da teoria, ou seja, a ideia nossa é fazer também um pouco de consultoria, ou seja, vai ser é uma plataforma de treinamentos online, mas que também esteja agregado aí um pouco de consultoria é, e um pouco do como fazer, né? Que é o que geralmente as pessoas é, se interessam, né? Ou seja, colocar isso num contexto prático, né? E conseguir, de alguma forma, levar isso para dentro da organização. Legal? É, quem tiver interesse aí, pode é, mandar um, um, uma mensagem aí para o nosso marketing. É, que a gente coloca vocês na lista. Na verdade, todos que participaram aqui do webinar já, já, já estão automaticamente nessa lista, tá? E aí a gente faz um, um esquema bacana aí. Ok, pessoal? Sobrou mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Algo que seja é, ou relacionado ao nosso EAD ou então relacionado... É, ao, ao papel do Paulo e tal, ou mesmo qualquer outra pergunta de, de, de Ajaio que, se, é, que seja interessante. Muito bem. Então qualquer dúvida que vocês este, é, te, tenham, meu, meus contatos estão aí, os contatos da Promove estão aí. Pode mandar e-mail para a gente. É, se quiser é, tomar um café, a nossa nosso escritório aqui na Assembleia 10 está sempre disponível. Né? O café é bom e, e, o, e o e a vista é bacana também, né? Opa, tem uma pergunta aqui da Márcia. Ah, muito bem, muito bem, Márcia, obrigado. É, em relação a, a, ao preparatório para as certificações da Scrum.org, é, existe uma série de, de, de simulados online é, que você coloca, é, é, que você pode utilizar como base, né? para se preparar. Por quê? Obviamente, as perguntas são capciosas. Elas não são pegadinha, mas elas, muitas vezes, elas exercitam a nossa capacidade de mudar o mindset. Certo? E, às vezes, é difícil você... Né, a gente que está, muitas vezes, no mindset tradicional, é difícil você entender o porquê, às vezes, da resposta. Então, fazer os, os simulados é bem importante. É, nós aqui da Promop, por exemplo, utilizamos esses simulados da... Poxa, esqueci o nome agora. Hotmart. Tá? Na verdade, a Hotmart é a plataforma e tem uma empresa que utiliza a plataforma Hotmart para dispor desse, desses, é, desses simulados. Ah, contudo, eu até diria que eles precisam dar uma atualizada no banco de dados deles, mas ainda assim, para a preparação para o teste, é totalmente é, viável e, e suficiente, tá? A Ana Paula está perguntando aqui também, né, se eu considero o Scrum Master a mesma coisa que um Agile Coach. Na verdade, o Scrum Master é um pouco mais do que um Agile... O Agile Coach é um pouco mais do que o Scrum Master, o Scrum Master é um pouco mais do que o Agile Coach. Por quê? O Scrum Master, quando você leva para dentro do framework Scrum, ele tem ali algumas responsabilidades específicas, né? Guiar o time, trabalhar junto com o Product Owner na atualização do backlog, é, ser responsável pelo... Pelo, pela, pela, pela, pela facilitação das cerimônias. Né? O Agile Coach, na verdade, ele é uma coisa mais ampla. Ele é, ele é aquele cara que, além de ser, né? é, fazer esse papel, essa, ter essas responsabilidades que o um Scrum Master tem, ele também é o cara que, tem, tem, é, que, que vai... É, é, tentar mudar o mindset da equipe para um mindset agile. Um mindset de entrega de valor, um mindset de compromisso da equipe, né? afinal de contas, agile não há mais alguém dizendo né, como tem que fazer, nem quando tem que entregar. É o próprio time que vai estar tá, é, definindo esses prazos, etc. Okay? Então, você acaba por aumentar o comprometimento do time. Então, o agile coach ele é o cara que vai tentar né vai vai alimentar né a equipe com esse tipo de mindset ok então eu diria que ele é um, um pouquinho ele tem um pouquinho mais do que um scrum master mas ao mesmo tempo o scrum master também tem uma coisa é, a mais né que já está relacionada aos às responsabilidades do scrum ok Ana Paula mais alguma dúvida pessoal então Quero agradecer imensamente a participação de vocês, certo? É, espero rever todo mundo aí nos, próximos, nos nossos próximos webinars, né? E, se possível, para o nosso café aqui também. Tá bom? Um grande abraço a todos e boa, boa tarde.